de depois. Seu carinho pela vida fora antes que eu vim para entre nós dois era sua companhia caminhar na mesma direção é certo que o um certo dia a vida nos separa em alguma estação quero flores em vida teu sorriso a me iluminar as lágrimas se despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores vida colhida No um jardim do amor yeah. Eu quero vir Ver a vida quero Sugindo amor, é yeah, o nosso amor. Sabe o Ao vivo, amando e arrochando. Cada vez mais. Quero flores em vida. Meu sorriso a me iluminar. As lágrimas se despedidas. Não me estarei coberto pra enxugar. Quero flores e vida Colhida do jazim do amor, yeah Eu quero viver a vida Quero flores e vida Colhida do jazim do amor, yeah Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida Quero flores em vida bonita o do amor, yeah Do nosso amor o nosso amor o nosso amor Amando cada vez mais